A primeira coisa que eu falei Tava todo mundo apavorado assim Porque foi uma prova muito esquisita Eu lembro que, gente, eu falei pra vocês Eu estudei tudo que a FCC já fez na vida né Eu era o psicopata da FCC Cara, apareceu naquela prova Um autor chamado Riyad Simon Que era um cara, que, professor da USP Que inventou uma psicoterapia breve Operacionalizada Baseada na teoria da adaptação escambal Com psicanálise Falei, cara, o que, que é isso? Caiu duas questões sobre ele. Duas. Caraca. Eu acertei. Por que que eu acertei? Você vai explicar por que que você acertou. Porque eu sabia resolver a questão. Entendeu? Mas eu não sabia quem era a Riad Simon, nem a porcaria da teoria dele. E nem precisava, né? E nem precisava. Pois é. Vocês estão entendendo a, a, a coisa aqui? Se você... Um aluno classe E que é o cara que perturba a vida dos outros, quinta série, quinta série ele vai chegar, e vai ver a prova e vai dizer ''Professor, o seu material não tinha R.A. de Simon''. Tá entendendo a lógica? Não tinha, porque nunca foi cobrado. Não tinha como, você entende? Você não tem como adivinhar tudo que pode sair, né? A, a cabeça do examinador é cartola de mágico, né? É um negócio que pode sair qualquer coisa. E teve. Então quer dizer, o que pode fazer? Eu chorei? Não, eu, eu fiz, eu acertei. É... Podia ter errado, claro que podia ter errado. Ah, mas isso é chute, isso não é chute, isso é técnica. Do mesmo jeito que eu acertei aquilo ali, eu acertei um monte de questão lá do, do, do DRP, que foi da OACP. Porque você entende, é difícil explicar, mas você começa a entender é, o que, que a banca está tentando fazer quando ela usa uma palavra, por exemplo. Como que ela organiza as assertivas Isso. E você também tem outra coisa, você domina o conteúdo geral, quando você vê um cara usando umas palavras, aí você fala, isso tem cheiro de psicanálise. Eu não sei quem é esse cara, mas ele bebe dessa fonte aqui, é psicodinâmica. De alguma forma, é teoria psicodinâmica, né? Você vê um cara falando uma linguagem, às vezes, muito técnica, você fala que assim, cara, isso tem uma cara de comportamentalismo, de cognitivismo, então quer dizer, você quando tem um domínio geral do, do, do assunto, quando você realmente estudou o grosso, né, o clássico, o que é importante de fato, aquilo que é secundário, ele entra, né, é, ele entra na tua lógica, ali, sabe? você consegue imaginar uma, uma árvore com raízes e galhos e tal, você consegue colocar todo mundo ali. Então, você olha aqui o Riad sabe, eu falei, esse cara ele é Freud, pô. entendeu? Esse cara curte isso. A base é essa. A base é essa. Então, dá para você fazer as questões. Por isso que eu sempre digo para a galera, é o seguinte, ó, você tem que focar. Naquilo que é central, entende? Não fica perdendo muito tempo com coisa é, periférica. Você foca no central. Você vai para periférico se você dominou o central. E eu fiz isso. Só que mesmo assim, apareceu um periférico, do um periférico, do um periférico que não estava no meu radar. O que eu posso fazer? Né? Então, essa, essa foi a questão. E aí, saí da prova com aquela sensação. Então, todo mundo foi para o bar conversar. Foi super legal. O Alisson tinha sido atropelado. Tava... Eu estava com a perna quebrada, eu estava de moleque porque... naquele. <risos> Foi trocar de ré, foi. Nossa, é, foi maneiro isso. Foi maneiro, mas não foi, eu quase morri, gente. Duas vezes, peguei a infecção de pilase, depois, 40 graus de febre, duas semanas lá. Eu lembro que a Amanda fritei, te levou eu, gente, lá. Eu fritei, eu fritei, vocês não imaginam. Não foi legal, mas enfim, é. volta... Aí ali foi uma. A gente começou a comentar um com o outro sobre a prova e tal. Aí eu fui ganhando confiança de novo. Né? Eu falei, uai. Aí eu lembro que o Alisson, quando eu comecei a falar mal da prova, o Alisson falou pra mim assim: e aí, qual vai ser o, qual vai ser o seu próximo concurso? Tu lembra que eu te respondi? Ah. Prova discursiva da CLDF. Arrochado, menino. Porque esse concurso teve, foi separado. Foi. A discursiva vinha depois. E isso, foram três meses de diferença. Cara. Foi a 23 de setembro para a Objetiva? Um ano e meio do edital até a prova. Isso já destrói muita gente. E a separação de três meses entre a Objetiva e a Discursiva... Vocês acham que não, que é fácil? É um inferno. Gente, e Discursiva é foda. Quando tu entende o que, que acontece numa Discursiva mesmo, é mais foda é. ainda. Discursiva é uma Objetiva com segredo. Quando você entende como é que eles corrigem... Exatamente. Teve curso? discursivo é, teve o nitro, né? Teve, teve o nitro, que... eu fiz. Eu fiz o nitro também. Cara, a FCC estava numa crise existencial boa naquela tá. época. Inclusive, foi um negócio curioso, porque aquela discursiva foi prática. Assim, foi foi vida real. Foi um estudo de caso. Né? Foi, foi um estudo de caso de verdade. foram dois estudos de caso, enormes. E assim, eles apresentavam situações de trabalho muito possíveis de acontecer mesmo, sabe? E... Focado na CID até, sabe? Com, com, com códigos CID que fugiam O CID de saúde mental Que era o CID de situações relacionadas ao trabalho Estressantes e tal eu falei, Caraca, o negócio é pesado, né? Aí eu lembro que eu, eu Enfim Teve um intervalo, né? Entre a Objetiva e a Quando eu saí da, da Objetiva Antes de chegar na discursiva, é o seguinte é, Acho que o gabarito saiu no dia seguinte Ou de noite Uma coisa assim, eu sei que eu e meu irmão lá junto, fomos lá vendo e eu vi que eu tinha ido muito bem. Eu, antes de sair as anulações e tal, eu já sabia que eu tinha errado só uma das matérias gerais. Eu, até hoje eu lembro, foi uma questão de orçamento. Tudo o resto eu acertei. Tudo de português, tudo de inglês, tudo de realidade do Distrito Federal, tudo de administrativo, licitações, ah. constitucional, regimento interno. É, lei orgânica, tudo, tudo, acertei tudo. Eu só errei uma questão de orçamento federal. que era uma, Pra mim era muito esquisito aquilo, eu tinha dificuldade de entender mesmo. E aí, idade de psicologia, eu lembro que no início eu acho que eu tinha errado 5 ou 4, sei lá, e depois aumentou por causa das trocas de gabarito é. e, e, e teve recurso, né? E recurso, eles... A FCC, é, é, pelo menos, era é justa nisso, né? Se eles erraram, eles corrigem, né? E... Beleza, então o que aconteceu? É pra você ter um tipo de correção, não sei se vocês entendem, é, que é assim, quanto mais a sua nota se distancia da média geral, maior é a sua nota. Então eu fiquei com uma nota muito boa. E o que aconteceu? Por eu ter feito uma nota muito boa, a minha nota ficou melhor ainda. Então a minha distância em relação ao segundo lugar abriu uma vantagem muito grande. Eu não me lembro agora a quantidade de pontos. Mas eu sei que o meu irmão, que é do TI, ele fez uns cálculos muito loucos lá. E ele mostrou que pro segundo lugar me alcançasse, me alcançar na discursiva, ele tinha que fazer a nota máxima e eu tinha que ir muito mal. Uma coisa assim. Era muito difícil me, me alcançar. Então eu fui pra discursiva já assim. Não tendo título. Isso que eu ia falar. Você não tinha nada de título. Não. E o segundo lugar, tinha todos. N eu não lembro se era o segundo exatamente. Mas era uma das, das, das cinco tinham todos. Todos. Ele lutava com as pessoas que tinham todos os ciclos. Tinha pós-graduação, mestrado, doutorado, escambau. Porque eu tinha mestrado, mas era em outra área. Eu não, não era na psicologia, não valia é nada. É o que eu falo sempre, gente. Quando vocês estiverem estudando, vocês estudem para ganhar de forma incontestável. Para ganhar, é isso aí, cara. Você entendeu agora a lógica do, do, da confiança, né? Porque eu apostei todas as minhas fichas naquilo ali. Uhum. Entendeu? Eu não tava pensando, não, mas eu vou complementar com isso aqui. Não. Cara, nem é discursiva, cara. Nem é discursiva. Porque, assim, eu garanti... A minha aprovação na objetiva. Foi na objetiva que, que a coisa mas ficou. Uma, bate uma nota, no, já ia falar de novo na discursiva. Foi, foi, mas ainda fui. Porque, sabe quando eu falei para a discursiva? Hum. Bom, eu sabia que tipo de matéria normalmente cai em discursiva. Geralmente cai em psicopatologia, é, saúde, é claro. saúde mental do trabalho e tal. É, você pensa em situações concretas que podem acontecer no trabalho. O cara tá doente, tá doente de quê? Né? Enfim, são coisas assim. então Eu gosto de eu... trabalho, encaminhamento. Isso, isso. Aí o que, que eu fiz? Eu, eu, eu peguei tudo que era passo a passo e tudo que era lista. Uhum. Por exemplo, é... critério de diagnóstico de, de... doença. Doenças. Doenças. Aí que eu fiz. Não fiz na síntese de 10, não vou me confundir. Fiz DSM, porque qualquer coisa lá na hora eu transponho. Uhum. Eu tô trabalhando com uma referência clássica também. para escolhi uma, DSM. Eu... Ah, só vou falar para você, eu li o DSM todo, tá? Eu li o DSM todo. Uma vez e depois eu voltei aos principais e fiz resumo. Foi assim. Além Bom, de ter estudado o seu material. Tem que ser, pô. Tem que ser. São 990 páginas, se eu não me engano. Eu estudei tudo. Além do Dalva Ronda, além daquele outro grandão também. O Balo. Nossa. Estudei Balo todinho. E. Ah, ele tá ali, ó. Tá lido. A abordagem integrada. Pega ali pra gente mostrar pra galera o Balo. Eu li o Balo todinho. O não falou aí, pô. Aí. Aí eu fiz, eu fazia com canetas Estabilo, né, Alisson, aquelas coloridinhas. Ah, Não comprei, tá? Minha esposa já tinha. Ah, é porque eu tiro onda. Essa aqui, esse, eu li esse livro todinho aqui. Sabe quantas questões caíram na CC desse, desse, desse livro? Zero. Mas eu li ele todo. Me ajudou a fixar a 5 pelo menos. E aí, acho que tinha caído uma questão dele uma vez, numa prova antiga. E aí eu comprei ele. E aí eu peguei aquelas canetas estabilo, coloridinhas e tal, né, montava assim, eu pegava, tipo, o, o, os transtornos, né, esquece a fumaça ninja, é isso aí. É... Olha só que legal ali, ó, Didi. O Hugo está desconstruindo tudo o que em ser certo em concurso. É isso aí, é isso aí. E o YouTube vai bloquear. É. é, meu irmão, essa live é proibidão. Então, aí eu fiz, eu fazia assim, é, por exemplo testando então, personalidade. Eu pegava os principais transtornos, ansiedade, depressão. Gente, como é que você escolhe os principais transtornos? Quais são os principais? Todo mundo faz de quê? De ansiedade, de pânico, depressão. São ansiedades pós É, os de esquizofrenia e tudo mais. Eu botava aquilo numa folha de, de, de... papel ofício, né? Daquela que de, você de, de... compra os caramassos assim, né? De, de impressora, com tudo coloridinho fazer isso com coisas que tinham passo a passo, por exemplo, assim, você pegava um livro de saúde mental, você fazia assim, passo a passo para a construção de um programa de prevenção de estresse no trabalho. Aí eu pegava um, que eu falava assim, isso aqui eu adapto para um monte de coisa. E eu decorava passo a passo, entendeu? Você foi criando a matriz ali. Isso, é isso mesmo. Eu não chamo aquilo de, de mapa mental, porque quando você vê esse mapa mental dessas meninas do Instagram, eu falo, não, meu não era mapa mental. É, era um negócio que eu fazia lá com um monte de cor, né? E aí o que, que eu fazia? Eu ficava ali, já tinha mudado o esquema de estudo aí, nesse momento. Eu ficava lendo aquele material em voz alta, assim, virava a folha, né, fazia isso durante algum tempo e depois eu chegava para minha esposa, eu pegava, dava na mão dela e eu pedia, pega um aleatoriamente. Coitado. Pega um aleatoriamente e você só precisa me dizer a referência de cima, a primeira coisa, né. Então, por exemplo, ela pegava e falava assim, ó, puxou. Transtorno é, de estresse pós-traumático. Esse é o mais difícil de todos, porque ele tem cinco categorias de. de, de... E aí. Ele termina nunca. Eu decorei tudo. Aí eu Pô. esqueci, eu decorei tudo. Aí ela falava o que, que era o, o, o meu mapinha, e eu tinha que falar pra ela tudo que estava escrito nele. De cor. Eu sempre estudei discursiva, Não sei se eu te falei isso, né? Eu, eu, acho que eu não te contei essa história. não. Essa parte não, da discursiva. Porque assim, eu, no início eu fazia, né, as, as discursivas, fiz algumas, né, inclusive, mas eu falei assim, cara, o que é importante pra mim agora, eu já entendi como é que se faz. Eu preciso ter a referência, porque se você... O problema da discursiva, da discursiva é o seguinte, você tem que saber o que você tá falando. Se você não souber, não tá pra chutar. Entendeu? Esse aqui é o problema. Então, eu estudava assim. E ela ficava puxando e falava... Então, eu ficava no meu bloco de tudo e aí eu comecei a saber o que eu sabia mais e o que eu sabia menos. Eu fiz isso durante esses três meses. Então, tinha coisa... Aquela aula que eu dei pra galera agora, no Zoom, de psicopatologia, eu sabia um monte de coisa de cor. Lembro? A pessoa ficou assustada. Caraca, o sabe tudo. É, ali. eu lembro disso. Então, porque psicopatologia é, assim, é batata pra negócio de... Olha ali, ó. Era um jogral. Ali, aí, minha esposa ali, ó. Pode bater palma pra ela, é dela que eu tô falando, ó. A mulher sabe que é difícil lá, ó. Tayana e Anastácio? Mais ou menos 20 pontos pro segundo lugar pra conseguir Mas alcançar o... Ou alguma coisa assim, ela lembrou. Ela é a coach dele. Então <risos> ela tem até um scores aí. Isso, é. Né? <risos> Taiana, eu não sei se você conseguiu assistir tudo aqui, né? Mas eu falei um monte de coisa boa de você. Ah, eu te elogiei pra caramba. Aí, é porque eu tava sem luz lá, coitada. Eu não sei se ela conseguiu assistir. Aliás, ah. tem um presente pra... Vou levar pra vocês daqui a pouquinho. Ah, que legal presente é dela, viu? Ah, é? Não, mas ah, é ela que merece, véio. não é mim. Aí, a Lígia ali, ó, Taiane, tá, quando você cobra por um conselho? Aí, Taiane, tá, <risos> não tem negócio de marido de aluguel? Que é o cara que conserta as paradas na tua casa? Sim, sim, sim. Ela é esposa de aluguel, que é que dá os bons conselhos, diga. Vai botar no né? <risos> Ah, ela viu, que legal. Então tá, então foi assim, até chegar a data da prova, a segunda, né? Hum. Então, vim de novo, né, e fiz. E aí, a primeira questão, eu lembro que foi bem tranquila, né? E pra mim, foi bem tranquila, porque eu tava... Gente, isso não é pra me gabar, eu estudei pra caramba, pô, eu mereço. Eu sabia o que eu tava fazendo, né? Então, eu sabia, entende? Quando eu digo pra mim, é porque eu sabia que eu dominava aquilo que eu tinha me disposto a dominar. É, e aí, a segunda foi mais difícil. Foi uma questão sobre assédio moral, e uma outra sobre síndrome de burnout. O não é rei também, cara. Gente, se vocês não souberem agora, enquanto eu falo aqui com vocês, quais são as três características, segundo Maslach e Jackson, né? Da síndrome de burnout, você não tá preparado. Vai lá, volta e você vai achar. No material do Alisson sempre tem. Isso é, é um mínimo. Isso aí você tem que saber. E caiu isso. Falei, Pô, pra mim, eu já tinha feito tanta questão disso. que falei Pô, não acredito que os caras cobraram isso. Aí eu fui lá e, né? Achei, né? E aí fiz, né? E a segunda foi mais difícil. A de, a de assédio moral foi meio complicado, teve coisa que eu reclamei, fiz recurso e tive a nota aumentada, ainda. Eu não fui primeiro lugar na discursiva, teve gente que foi melhor que eu, mas é aquilo que eu falei, acho que eu fui, sei lá, não sei se foi terceiro quarto alguma coisa assim na discursiva. Teve gente que foi melhor que eu, mas eu já tinha... A objetiva catapultou. Catapultou. E aí, tanto foi que quando eu fiz a discursiva, você já sabia que eu ia ser o primeiro lugar. Porque você me chamou pra almoçar lá no, no árabe e me chamou pra dar aula. Lembra disso? <risos>